Além do conjunto completo de pias da cozinha e também ah, fizemos o, o conjunto aqui da, dos banheiros outra, outra parte também da instalação pessoal é o nicho tá? ah, O nicho ele, ele é usado nos banheiros aqui para o apoio né, dos shampoos e condicionadores E a, a instalação dele é simples pessoal Quando você tem um, um nicho de granito como esse aqui que a gente instalou que ele já vem com essa borda você faz o revestimento todo, aí você abre o buraco, tá? corta o revestimento, tira o, o, o tijolo por trás Até dar a profundidade do nicho aqui, aqui tem uma profundidade mínima E pessoal, aqui a gente vai usar dois produtos para fazer a instalação do nicho, tá? A gente já abriu o buraco, o nicho já está na profundidade ideal Para colar o nicho no revestimento, ele encosta, vou explicar para vocês, ó Aqui, ó, o nicho, a borda do nicho, ela encosta aqui. Pra colar a borda lá e isolar, a gente vai usar o PU30. PU30, selante PU30 da Quartosulite. O selante PU30, pessoal, ele pode ser usado para colagem de quase todos os tipos de superfície. E, além de tudo, ele é um vedante também. Então, ele, além de aderência, ele faz a vedação também. E, como a gente abriu um buraco aqui, ó dentro, vocês vão ver depois, para preencher o espaço a gente vai usar a espuma expansiva, o selante PU vai colar ele na parede e o, o PU, o, a espuma expansiva ela vai começar a expandir e vai travar o nicho nas laterais embaixo, dando o preenchimento ali que a gente precisa, beleza? Depois dele instalado pessoal, é só rejuntar em volta, aqui o rejunte foi o rejunte epox vai ter passo a passo do rejunte epox depois para vocês, nós fizemos o rejuntamento dele em volta dele com um o rejunte epóxi E o resultado é esse aqui, nicho do nosso banheiro aqui do casal, ficou top, top também A altura que nós deixamos aqui, pessoal, é a altura já da emenda aqui, ó, do nosso revestimento tá? Ele já tinha uma emenda aqui, então ficou mais fácil, só cortei o revestimento de baixo O porcelanato de cima, a, o nicho, ele morreu exatamente na emenda aqui Então a gente já aproveitou essa altura A altura de nicho não existe muito altura padrão mas tem que ser uma altura confortável para você é, levar a mão aqui e pegar os objetos contidos aqui. Então aqui já ficou na altura correta para mim manusear qualquer coisa que estiver dentro do nicho aqui, tá bom? Mas é, a altura do nicho depende muito do cliente. Tem clientes que gostam do nicho mais alto, alguns gostam do nicho mais baixo. Aqui para mim ficou na altura confortável. Então quando você for fazer a marcação para emitir o nicho, é, use, use o seu próprio corpo como, como base. Você tem que estar confortável para pegar qualquer objeto no nicho aqui. Você não pode ficar nem muito alto, nem muito baixo. Tem que abaixar demais. Aqui já ficou na altura ideal para você poder pegar qualquer objeto aqui no nicho. Beleza? Agora, uma dica extra aí para vocês é, sobre como fazer a cobrança desse tipo de trabalho. Como que a gente faz é, para fazer o orçamento de pedras de granito? Próximo vídeo.